Isso. O que você achou do resultado da... do censo, ou Duda? Tá. Antes, antes de comentar diretamente o censo, eu queria parabenizar publicamente a Gisele, enfim, todo mundo, mas eu vou personificar na Gisele, por ter feito essa iniciativa do censo, né? tinha alguns anos que não era feito esse censo e esse foi o mais completo, acho que já feito, né? então... É, então, assim, parabenizá-la por esse esforço, porque é isso. A gente precisa entender quem são os montanhistas, quem são de onde vêm, onde vivem, o que se, que se alimentam, né? E, em segundo lugar, queria parabenizar o blog de Escalada por essa, é, por essa cobertura, assim, porque a gente viu, infelizmente, o censo, foi, assim, né, era participação como, meio que voluntária, não era o IBGE batendo na sua porta, né? Então, Sim. as pessoas tinham que participar. Então, ó, essa divulgação do blog de Escalada por ser um veículo especializado que chega a muita gente, foi super importante, então, parabenizar. E, infelizmente, mesmo assim, certas pessoas ainda teve, né, uma, uma questão de, é, de certos grupos, por motivos, sei lá quais, mas eu vou classificar como mesquinhos, né, que não, não participaram. Então, eu me pergunto até que ponto isso pode ter influenciado também o, o panorama que a gente tem né, desse resultado do censo, não diminuindo em nada sabe, o trabalho do censo, porque não foi, é, não foi de forma alguma uma falha do censo, foi uma falha dos próprios montanhistas que, que não quiseram participar e contribuir para a própria atividade. Né? Eu considero, como montanhista, que participar do censo é uma coisa que eu estou ajudando a entender melhor né, é, a classe, e, e aí, e, e uma coisa, e acho que o dado que mais me, me chama atenção, assim, e eu me identifico com esse dado, inclusive, que é essa questão do, da não filiação, né, então não participar de federação de motorismo, clube discursualista, isso é uma coisa que eu acho que diz muito do, desse perfil, assim, porque, é, acho que o termo que eles usam é que tem muita gente que participa de grupos não tradicionais. Então, assim, um grupo no Facebook, um grupo sei lá, tipo, sei lá, um grupo no WhatsApp. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão saindo dessas filiações formais e indo para grupos que não, não têm esse balizamento. O que é, não é que seja necessariamente ruim. Eu estou querendo dizer que os grupos de Facebook e o grupo de WhatsApp são necessariamente ruins. Mas, assim, você perde um certo lastro que quando eu vou para um clube excursionista brasileiro, eu sei que tem certos valores ali que são do clube excursionista brasileiro, que estão muito estão consolidados em 100 anos de história, que se num grupo de, sei lá, de trilhas, amantes de trilha, o grupo do Facebook, eu, talvez esses valores não estejam ali. Que valores que são esses? Inclusive os valores de, é, de, de proteção da natureza, né? o local de atividade do montanhista, é o ambiente natural. Então esse é um valor, por exemplo, né, que essa ética sobre como que a gente é, é, usa o espaço enquanto montanhistas enfim. Então isso, esse dado assim em particular, eu acho que foi o que eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu mesma não sou filiada, por exemplo, né. Não sei se você é filiado algum a algum clube. Não. Pois não é, vou né? dizer por quê. Não vou dizer por é. quê, porque eu acredito que é, culturalmente falando a, a ideia de existir um clube de escalada, tudo da maneira como foi consolidada aqui no Brasil, ficou obsoleto com o tempo. Ah, mas tá falando mal. Não tô falando mal. Um monte de coisa ficou obsoleta com o tempo. Por exemplo, você ter o telefone fixo em casa, ficou obsoleto com o tempo. É. Você não assistir streaming, e querer insistir em comprar todos os pacotes da TV a cabo, também ficou obsoleto com o tempo. Né? Você ficar comprando CD, o último CD lançado, sei lá, pela Anitta, também ficou obsoleto o conteúdo. Seja, as coisas vão passando por evoluções, não necessariamente para melhor, não necessariamente para pior. Né? E eu acho que o jeito que é pensado o montanhismo, a federação de montanhismo, etc., tem que ser pensado para a nova geração. Eles, tá sendo pensado, eles são pensados para a geração a qual tipo, já está aposentando. É, e muita coisa mudou nesse nesse meio tempo e a gente precisa ter, pensar em como que a gente pode fazer tornar-se atrativo para eu, para você, para um monte de gente se filiar a um clube porque só porque é, socialmente é importante não vai você não vai encontrar muita é, muita gente para poder para poder é fazer isso, entendeu? Vai ser voluntário, tipo mesadinha. Precisa compensar. Compensar como? Não sei. Desconto em loja, desconto em seguro de, de viagem. Por exemplo, é uma ideia. A gente não tem um seguro para viagem de montanhista aqui no Brasil. E isso é o grosso que a, a Federação da Espanha, a Federação da França tem. Eles servem como uma corretora de seguro para montanhistas, e aí eles ganham esse dinheiro assim e dá o retorno para comunidade as federações organizam eventos organizam campeonatos são bem geridas né são bem geridas a questão da gestão do esporte eu vou chegar vou tocar de novo no final hoje mas é isso entendeu não é porque é eu briguei questão. com fulano né é tipo cara será que não chegou a hora da gente sentar e pensar o que, que a gente pode mudar para atrair seduzir a nova geração verdade é, é um bom é um bom ponto de fato é.